Porque meu maior medo é de ter que bater na porta novamente do mercado de trabalho, ter que seguir o, as regras de alguém, os planos de alguém. Isso pra mim, assim, seria a morte, de verdade. Porque a melhor coisa que eu descobri nesse caminho todo é o poder de escolha. O maior presente do empreendedorismo para mim foi o poder de escolha. Porque quando tá tudo bem, tá tudo ok, a gente fica no mecânico, né? A gente segue ali no automático. E, Não, tá tudo bem, minha vida tá ótima, tá tudo certo. E aí você vai seguindo, seguindo, seguindo. Mas, e aí, vai te levar aonde, né, tudo isso, assim, esse, esse padrãozão. Então, quando você sente uma certa bagunça em alguma área da sua vida, você meio que acorda, né, e falar, ah, tá bom, então vamos resolver. E aí, isso abre o um mundo, um mar de possibilidades, e é assim que a gente cresce. E uma das memórias que eu tenho, assim, que eu sinto muita falta, é, que o sabático trouxe, inclusive, é o, fa, o ato de você falar somente seu nome e tá tudo bem. A pessoa não precisa saber quem eu sou, o que eu faço, não existe interesse, existe só o interesse de saber... Quem é a pessoa aqui na minha frente? Como é seu nome? Como eu te chamo? Olá, bem-vinda a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras que vêm se reinventando em busca de uma vida aí com mais sentido e liberdade. E a convidada de hoje é a Késia Nascimento, uma querida amiga que já vem ajudando aí milhares de pessoas em suas transformações, em suas reinvenções, olhar muito profundo aí sobre espiritualidade, também sobre autoconhecimento. E ela conta como foi a transição dela de uma carreira aí sem sentido, uma carreira morna, onde ela era workaholic e sua vida toda Toda era trabalho, sua identidade pessoal era o seu trabalho, até que ela teve um clique e resolveu fazer um sabático, se autoconhecer, começou a viajar o mundo, não só externamente, mas também viajar para dentro e desenhou uma vida, uma carreira um trabalho muito mais alinhado com aquilo que é importante para ela. Então ela vem contando todos os detalhes, as dores e os prazeres dessa transição e sem dúvida você vai se inspirar com a história da Kézia porque é algo aí que talvez você esteja passando hoje e com certeza você vai poder pegar várias dicas aí para que você consiga seguir numa jornada de reinvenção. Se você é novo por aqui, vai lá, se inscreva no canal, ative as notificações e siga aí o podcast para não perder nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora pro top! Fala galera, bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho a honra de estar com minha querida amiga Kézia. Kézia, obrigado pela sua presença aqui hoje, hein? Oi, é um prazer enorme. Esse podcast está para sair há um tempo, né? E saiu no momento exato, assim, no momento certo. Não podia ter um momento melhor para a gente se encontrar. Gratidão por ter me dado essa oportunidade de estar aqui com você. Ótimo. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Eu sempre gosto de começar o podcast perguntando... Ao invés de perguntar sobre o que você faz, eu gosto de perguntar sobre as suas paixões. Então, quais são elas hoje aí na vida da Kézia? Então, as minhas paixões são várias, mas coloca tudo num saco uma coisa só, né? E a minha grande paixão hoje tem sido a mudança. né? Então, não por amor, às vezes pela dor. E aí a gente tem que aprender a amar a mudança. né? Não é uma coisa fácil. Então, para mim, hoje, minha grande paixão é, é a mudança, é a organização, é a estruturação, é, é o poder olhar o sonho do outro e fazer com que o sonho do outro se torne uma realidade assim como o meu um dia se tornou, mas uma coisa assim que eu vejo como padrão dentro das coisas que eu gosto é a bagunça, amar a má bagunça.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 Então, quando você sente uma certa bagunça em alguma área da sua vida, você meio que acorda, né, e falar: ah, tá bom, então vamos resolver. E aí isso abre um mundo, um mar de possibilidades e é assim que a gente cresce, né? É, pode crer, Eu não tinha parado para pensar o quanto o caos e a bagunça pode ser produtiva, né, no final do dia, né, para uma vida com mais sentido. Muito bom. E agora, de uma parte menos filosófica, né, se você encontra com a mãe de um amigo seu lá da escola, que não tiver anos. Pergunta, Kézia, minha querida, o que você tem feito da vida? O que você responde para ela? Ai, meu Deus do céu. Eu, às vezes, me faço essa pergunta e eu fico sem resposta, porque é tanta coisa, né? É tanta coisa, é tanta mudança. Mas hoje eu vejo que... Eu, eu falaria assim, tia, é o seguinte. É, eu ajudo os outros com as suas travessias. Aí ela vai me perguntar, mas o que, que é isso? Travessia, né? Que é lá? Bom, é, é, é literalmente fazer com que o outro construa uma ponte para sair desse lado do precipício e chegar no outro lado, né? Então, é, para aquelas pessoas que hoje não encontram sentido no que estão fazendo, não sabem por que estão fazendo aquilo, pessoas que não enxergam oportunidades à sua frente, né? É, eu ajudo essas pessoas a enxergarem, a ter clareza, né? A seguirem passando por essa ponte da forma mais segura possível <risos> para chegar do outro lado, né? Então, rompendo aí com, com o antigo. Bom, e dentro dessa pegada, qual é o grande problema que você tá resolvendo no mundo? Ai, eu... olha, é... Eu tenho, eu tenho sofrido assim, essas, essas alterações, né, essas mudanças, já tem uns cinco anos. Que a cada três meses o chão treme aqui, eu tenho que dar, dar uma reorganizada, sabe? Mas o grande problema que eu vejo que chega, porque assim, uma coisa é o que a gente quer resolver e o que chega na gente para ser resolvido. Né? Então, assim, eu sempre resolvi o problema é, da organização, dessa falta de, de, de clareza. Né? Você não conseguir enxergar longe. Né, eu consigo ter, é, enxergar essa estrutura, enxergar o passo a passo, né, o método, fazer com que a pessoa, ah, não, eu tô congelada, não sei o que fazer, é tanta coisa pra fazer que eu não sei o que fazer. Não, calma, vamos pra cá, agora depois pra lá, para lá, para lá, pra lá. Mas o grande problema que chega em mim hoje, né, que as pessoas trazem, é essa falta de entendimento das possibilidades que a vida tem, assim, para dar, sabe? Porque a gente foi criado e ensinado que a receita da vida era aquela, né? Era uma só. Então, você é, faz faculdade, casa, compra uma casa, um carro, e aí você fica infeliz, você tem filho, e aí você morre, né? e, e hoje, assim, a gente está experimentando um grande despertar mesmo, né, em todos os aspectos da nossa vida, e eu era super workaholic, então, para mim, eu só tinha um lado da vida, que era o trabalho. Então eu, fui na tera eu comecei a terapia um tempo atrás e quando ela me fez aquela pergunta e, tipo, e aí, quem é você? Aquela típica pergunta né? eu falei, ah, eu sou a Kézia, aquela que trabalhou e tal, aquela que fez aquilo lá aquela, aquela que sabe isso ela, não Kézia, eu tô te perguntando quem é você e eu fiquei muito puta, sabe porque eu não sabia responder, aquilo saiu do meu controle eu falei, não acredito que eu não sei essa resposta mas é, é isso, sabe é você enxergar é que é muito mais além do que você tá vivendo né assim, é poder viver várias vidas numa só e não apenas uma, sabe? É, então assim, o grande problema é isso. É, é as pessoas saberem que existe possibilidades, mas não saber como alcançar essas possibilidades. Como chegar lá? Como ter uma vida como a sua, nômade? Como viajar, né, como eu? Como, como que a gente pode fazer, né? para viajar mais de duas vezes por ano, ou para ter isso como uma constância dentro da vida? Ou para essa ser a parte principal da nossa vida? Então, é o como mesmo, sabe? Como avançar. Bom. E você teve esse despertar, você falou mais ou menos há uns 5 anos. Antes disso, conta um pouquinho como que era a vida da Kezia aí e como que foi a sua jornada de despertar. Então, eu sou uma pessoinha lá do interior de Rondônia, né? Eu nasci lá no norte do país. E aí eu fui para Mato Grosso, para Mato Grosso estudar, fiz faculdade, eu sou administradora lá na, me formei lá na UFMT. E depois disso eu comecei a trabalhar, simples assim, eu, eu entrava 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite, eu jantava na empresa, sabe, era uma coisa assim, vida, era minha vida, né, e eu entrei como estagiária no lugar, onde é, era o meu antigo emprego, né, e acabei saindo como consultora externa, assim, em, em limite ali de 4 anos, sabe, de um prazo de 4 anos, então assim, eu realmente era muito dedicada, sempre fui muito sangue nos olhos, assim, vamos lá, vamos fazer acontecer, e eu era muito intitulada como uma pessoa ansiosa, né, só que, na verdade, não era a ansiedade. É que o mundo vê uma qualidade, às vezes, como um defeito. Mas era a, a vontade de você fazer acontecer. Né? E eu tinha essa vontade de fazer acontecer. Como eu não sabia que dava para fazer isso para mim, né? Só para mim, eu fazia pelos outros. Eu fazia pela empresa dos outros, né? E era uma associação, então, assim, era realmente interessante, e aí depois dessa construção, é, eu, me fo eu foquei, né, me especializei na área de logística, de planejamento, né, em infraestrutura e logística, e comecei a me tornar referência aqui no país, foi muito legal, assim, porque eu era muito novinha, né, eu tinha 22 anos na época, e eu já era uma referência, então, é, a partir disso eu fui colhendo alguns frutos, né, é, teve um período, e aí foi um, uma virada de chave, que eu fui cedida para o governo do estado, para ajudar no, num dos governos, numa das transições, né, e o meu papel era justamente é, de, de, não só de da estratégia que eu já estava acostumada, né, na gestão de projetos, mas também de olhar a organização como um todo, a organização governamental, né, que não existia. Então, era, aquilo era um caos. E aquilo foi ferindo realmente alguns valores meus de organização, de ter uma gestão, de, sabe, ter o um mínimo para se trabalhar. E aí, com essa oportunidade que eu teve para o Estado, o governo chinês me convidou para ir para a China estudar, né, e até então, Ian, eu só tinha ido pra Colômbia, porque eu não tinha tempo de viajar, eu não tinha tempo de curtir férias. Mas que para que férias? Tô ótimo, aqui trabalhando. <risos> e aí eu fui, a minha primeira viagem internacional foi pra Colômbia, eu voltei muito chateada, porque eu gastei muito dinheiro, e eu fiquei assustada mesmo, assim, foi, cara, se for para viajar desse jeito e gastar tanto, eu vou viajar uma vez por ano mesmo, que não rola. Hum. E aí depois de algum tempo eu embarquei pra China. Eu fiquei um mês na China. E aí foi, assim, um boom de informação, né? Porque a China abre tudo que tem pra abrir, assim, com tanto de coisa que você vive, né? Você tá ali com cinco sentidos ativados a todo momento. E aí, quando eu voltei para o Mato, Mato Grosso, eu voltei para minha salinha, onde eu não via nenhum sol, né? Eu não tinha janela na minha sala, era uma salinha escondida que dava direto o secretário, só o secretário tinha acesso, então, é, era aquilo, assim, eu tava escondidinha lá com meu computador nas planilhas, nas imensas planilhas, e não tinha nem janela, eu saía de casa, assim, super cedinho é, Pra ver o pôr do sol Era uma vez por mês que eu vi o pôr do, sol. Eu, pôr do sol Eu amo pôr do sol, sabe E aí eu, depois de uma briga que eu tive com o secretário Eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso me aprumar Porque eu tenho 25 anos E eu não fiz nada da minha vida Eu tive aquela sensação, assim, sabe Porra, eu não fiz nada Não fiz nada não Tenho nada, não sei nada, não sei nem inglês Aí isso me frustrou muito Eu falei, não sei nem inglês E aí eu lembro até hoje, eu, colocando no Google Onde estudar inglês e aí apareceu a, o raio da Irlanda, né? Da Esmeralda <risos> E aí, em 15 dias, eu juntei minhas coisas, vendi meus móveis, comprei uma passagem, fui para São Paulo comprar uma mochila, minha, minha mochilinha tá até hoje comigo, pedi demissão e fui embora. Caí no mundo, assim, sem planejamento, sem nada. Eu, era uma coisa, assim, muito fora do padrão para mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de, de ter ali, né, aquela aquela clareza. tá? Então, eu fui para um sabático que durou nove meses, é, eu fiz projeto social na Índia durante três meses, eu morei na Irlanda para estudar durante três meses também, e fui passando assim pelos, pelos lugares assim que me chamavam. né? E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu caí direto em Brasília. Eu voltei para a mesma empresa, é, antes de eu voltar, eles já tinham me pedido para voltar com eles, e a única condição que eu coloquei foi de não voltar para Cuiabá, porque Cuiabá é um inferno de quente, não sei se você conhece. No web, eu falei, não, não volto pra Cuiabá, gente, me manda pra Brasília. E aí eu vim para Brasília. E aqui estou, assim, sabe, desde então. E depois as viagens, elas começaram a, a ser cada vez mais intensas, só que não no sentido de viagem de quantidade. Também foi, mas assim, a viagem para dentro de mim. Hum. Então foi um clique, assim, que aconteceu na Índia, sabe, é, de, de forma muito sutil. E aí depois que eu cheguei em Brasília, depois de tudo isso, aí começou um grande despertar pessoal mesmo, sabe. De buscas, buscas, buscas, porquês. É, porque, daí, porque daquilo, porque disso, o que eu tô fazendo aqui. E aí o resultado é minha vida hoje. Muito bom. Cara, é, fenomenal a história. E como o, o, o sabático tem um poder forte, né, de. que para muita gente acaba sendo uma fuga de uma realidade muito difícil, ou aquele clique né que você fala: caramba, o que, que eu fiz com a minha vida? Então você vai para um momento muito intenso de de mergulhos profundos, de mergulhos externos, pessoas, cores, cheiros, experiências, e isso acabou moldando, ou pelo menos tirando as cascas da cebola, aí da Kézia, né, para você voltar mais para sua essência. Então hoje, se eu te perguntar, dessas experiências todas que você vivenciou, que você foi exposta, teve uma experiência que você pensa assim que foi a mais profunda, ou a mais importante nessa busca aí de reconexão com a Kézia? É, há duas coisas, assim, eu acho, né? É, a primeira foi a coragem do ir. O fato de você ter a coragem de ir ou de ficar, ficar também existe coragem, né? Os dois casos, é, mas com resultados distintos. Mas a, a coragem é que me permitiu experimentar e experienciar situações que me fizeram desconstruir do que eu, do que eu sabia até então de mim, né?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 Então, essa, esse desapego, assim, sabe, pelo ser até, sabe, quem você é, quem você é, esse desapego, né, aquilo pra mim foi, foi me, me dando alguns cliques, porque eu, no workaholic que eu era, né, eu, a minha vida era isso, era falar, a Kezia de tal lugar, que, né, especialista naquilo, aquilo outro, aquilo outro. e essa questão da, da, de você ter que, em busca de papéis para provar que você é alguma coisa, que você é bom em alguma coisa, é de provar para todo mundo aquilo, sabe? E aí você vai deixando a sua habilidade nata, digamos assim, que às vezes não tem graduação para você ser bom em organização e estratégia, não tem às vezes, sabe? E aí você, não, mas se isso não pode ser colocado num papel, não existe. Você não pode falar que você é boa nisso. se você não fez alguma coisa, alguma especialização nisso, você não, não tem esse dom, né? Então, assim, é uma, é uma desconstrução e uma reconexão com quem eu sou mesmo. Tipo, tá tudo bem, eu sei, eu sei quem eu sou, sabe? E, e não se importar com a opinião do outro por conta disso. Ter essa segurança de falar, cara, tá tudo bem. <risos> sabe, tá tudo bem, siga assim, siga no fluxo, fazendo o que você ama, o que você é. Mas aí, é, o que me trouxe essa, essa consciência, foram as pequenas situações do dia a dia durante a viagem, né, de eu falar, ai, mas eu sempre fiz isso aqui assim, mas agora eu posso fazer assim. Então, é como se você fosse pegando pecinhas do seu quebra-cabeça e você fosse vendo ao longo desse tempo, é o que tá se formando ali, sabe? E é muito engraçado, porque para quem é controladora como eu, era uma surpresa, né? Eu falo, meu Deus, é possível isso? Nossa! Dá para ser leve mesmo? tipo, eita! Então, assim, é uma grande surpresa poder lidar com, com a gente mesmo, assim, sabe? tá Nesse processo de todo dia você descobrir uma nova camada. E você decidir se você tira essa camada ou se você mantém ela, se dá um, um lustrezinho nela, assim, sabe? Muito bom, cara, adorei. Imagina que esse processo de pequenas experiências no dia a dia foi te trazendo muita exposição ao novo. E muitas vezes o novo... Para quem é controlador, como você falou, gera muito medo, gera muita sombra, gera muita insegurança. Então eu imagino que foram foram anos aí de encarar os seus medos, encarar é né, uma série de coisas que talvez antes você criasse proteções, botasse ali para debaixo do tapete e aí nessas viagens exteriores e interiores você começou a ver isso tudo. Né? Então se eu te perguntar em relação a medos, né, qual qual hoje é o seu maior medo?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 ter que em último caso assim se der tudo errado ter que voltar e seguir ali a, a orientação de alguém porque é certo porque não é certo seguindo o tempo de alguém o fluxo de alguém não meu não obedecendo a mim isso me mataria com certeza me matava antes eu não sabia né mas agora eu sei que me matava então não quero voltar para isso Foda. <risos> muito bom cara e pior que é, é é muito verdade isso uma vez que você acorda você sai da matrix ou você desperta né para um novo uma nova realidade, um novo nível de consciência, dar passos para trás é desesperador. Né? É impensável ter que acordar às sete e meia da manhã para estar no emprego, pegar uma hora e meia de trânsito e ter que lidar com pessoas que você não quer lidar. Hum. As, as, as liberdades assim que hoje eu tenho para mim é de tempo, obviamente, é de espaço, claramente, né? E também de poder estar com quem você quer estar hum. e não ter que estar com quem você precisa estar. Minha vida toda eu tive com pessoas que eu não admirava, mas eu precisava estar ali, sabe? Aquilo era tóxico, porque você tira a atenção e o foco de você, de quem você é e da sua essência. E aí vai se confundindo com aquilo que você não admira. E uma hora você vai ver que meio que deu uma contaminada, assim, sabe? Aí você fala, eita, como é que eu me limpo agora? Eu, eu, isso aconteceu comigo, né? Eu olhava o meu ex-chefe e falava, Jesus, eu não posso ser como ele. Mas em muitas situações eu acabava sendo como ele. Então, é como se aquilo me ferisse mesmo, né? E aí, estar hoje empreendedora me proporciona literalmente essa presença na minha essência. Tipo, eu sei que eu sou isso, e tá tudo bem, e vamos correr atrás. Né? E estar com quem eu quiser estar, com você aqui agora, 10 horas da manhã, né? Então, é ótimo a gente poder ter essa escolha essa liberdade toda. Sem dúvida, muito bom. E Kes, se eu te perguntar... Dentro de todos os seus sonhos, que eu sei que você é uma pessoa muito sonhadora, que você busca realizar esses sonhos. Se eu te perguntar para os próximos 20 anos, quais são os maiores sonhos que você gostaria de conquistar? 20 é muito. Vamos lá, vamos lá para os ah, próximos muito. três anos. Ah, legal. Para os próximos três anos está super claro. <risos> 20 eu falei, pô, eu peguei pesado. <risos> Olha, para os próximos três anos eu quero estar no Canadá. A única coisa que eu mudaria na minha vida hoje é o lugar onde eu estou, né? Porque eu tô, eu tô ressignificando muita coisa sobre Brasília, mas eu tô aqui porque eu, eu decidi estar com alguém também, né? Então, existem acordos que têm que ser mantidos. Por mais que eu tenha liberdade geográfica, eu poderia ser uma nômade, é, ainda não estou como uma, né? Mas eu tenho os benefícios, né? E, no entanto, eu organizei a minha rotina para que eu pudesse ter esse benefício mesmo sem, sem ter ele de forma fixa, né? então a minha vida ela segue muito como o fluxo da natureza, né? O, as estações, né? então o trimestre eu separo como, é, como abastecimento, né? e no abastecimento é tem o planejamento, né? A organização, tem a execução e tem o abastecimento. então o primeiro o primeiro mês dentro do trimestre eu estou me abastecendo para depois servir e depois eu vou aqui ó me abastecer porque aqui eu dei uma esvaziada, então eu volto para cá para abastecer para depois organizar de novo e servir né? e aí Legal. nesse abastecimento eu tô, eu tô eu tô buscando sempre estar em outros lugares porque a viagem a, o viajar para fora me ajuda a viajar para dentro hum. né? no entanto viajando comigo mesmo sempre foi nessa nessa intenção né é eu, não, não é só pelo fato de estar sozinha porque eu sempre viajei sozinha até hoje eu continuo viajando sozinha mesmo casada porque a viagem para mim ela é tão profunda para essa autodescoberta hum. né que eu preciso ir eu preciso da novidade para me sentir mais criativa né? me ajuda muito a criatividade então, são meses que eu tô planejando a ficar, a ficar um mês, assim, em algum cantinho, né? Então, eu tô seguindo nesse fluxo. Eu acho que eu, eu saí da pergunta, né? Qual era a pergunta mesmo? Minha? Não, ah, seu sonho, você falou do Canadá, é. né? É. Então, assim, é, nesses três anos, agora eu vou, vou seguir dessa forma, nesse flow, e aí o objetivo é ir para o Canadá. Então, assim, a minha vida hoje toda está funcionando muito bem, é, de forma bem equilibrada. A minha rotina, as minhas disciplinas, é, os estudos, tudo, tudo está bem legal. Eu faria isso em qualquer lugar do mundo. Né? Então, só mudaria o mesmo lugar, eu iria para o Canadá. De forma Bom. legal, tudo bonitinho, para morar um tempão mesmo lá. E junto com o meu parceiro. Cara, o Canadá é um país que... Tem muitos brasileiros que foram nessa aventura e, e criaram um estilo de vida maravilhoso, né? Para quem aguenta o frio, né? É. em algumas é. regiões lá de menos 40 durante o inverno, Sim. mas eu tenho também um sonho que eu queria realizar esse, esse ano, que é fazer um motorhome no Canadá, fazer um mês Bom. lá nas regiões das montanhas, de lagos. Então, vamos ver se a gente vai conseguir, com essa loucura aí mundial, todo mundo fechando a porta, a gente Sim. não sabe como que vai estar, tá, mas se tudo der certo em agosto, setembro, é algo que a gente queria muito fazer também. Ah, eu já vou colocar na intenção para vocês irem, para eu poder viajar com vocês, Que é eu vou daqui três anos, mas eu vou com vocês esse vai ano. Vai começando, né? <risos> Namoro, muito bom. E se eu te perguntar qual é o melhor conselho que você já recebeu, o que você me diz? Hum, melhor conselho que eu recebi é que tudo passa e que tudo vai dar certo no final. Porque como eu sou uma pessoa, né, controladora, ansiosa, né, enfim. É, a gente vai se conhecendo, a gente sabe as nossas sombras. Então, para mim, ter ter escutado isso foi muito importante. Porque aqui é só um momento, você tá mal? só tá mal por um momento, daqui a pouco melhora. Se tá bem, cuidado, atenção, porque uma hora pode né, não estar. Então, o que, que você pode fazer para sempre estar no equilíbrio, né? Não super tão, ah, meu Deus, aquela euforia de, ah, hum, né? Ou aquela baixa de, ah, meu Deus, tá uma bosta, né? <risos> então, assim, é estar tá aqui no meio. Né? Então, tudo é fácil, tudo é momentâneo, eu tô assim agora, daqui a pouco eu não sei, né? É, tô querendo ir pro Canadá agora? Daqui a pouco eu não sei se é o Canadá mesmo. Então, é legal ter a clareza pro agora. É estar aqui agora. Depois a gente vai vendo quais são os próximos passos a serem seguidos e o que a gente precisa alterar aí, no meio do caminho. Bom, e se você pudesse dar um conselho para a Késia lá com 22, 23, o que, que você diria? Ah, que o mundo é muito mais do que apresentaram para ela. Que o mundo pode ser muito mais, que a vida pode ser muito mais do que falaram, do que contaram, do que ela via na TV. Que o mundo é gigante e é muito acessível, sabe? É muito possível, é muito possível você ir sem inglês. É muito possível você ir é, sem planejamento, porque para mim isso foi realmente uma quebra de padrão. É muito possível você, sem, você ser quem você veio para ser. É muito possível você unir a espiritualidade com é, tudo que você faz. É muito possível você ter uma intuição, entender, sabe, sentir essa sua intuição. Porque essas coisas todas abstratas, eu sempre. Neguei muito, eu falei, gente, isso aí é tudo loucura, isso não existe. Negócio de propósito, ó, isso aí é propósito, pff, mas existe. Tudo isso existe, então assim, se liga, sabe? Se liga, dá um se liga aí, Kézia, se liga porque existe, existe. Existe mais coisa entre o céu e a terra do que a gente imagina. Muito bom, foda. E se eu te perguntar qual foi o melhor dia e o pior dia da sua vida? Você consegue lembrar? Ah, consigo. O melhor dia da minha vida foi quando eu pedi, resolvi pedir demissão definitiva, que aconteceu em São Petersburgo, lá na, na, na Rússia. <risos> eu estava numa missão internacional com o governo aqui, com, com senadores e tal, e eu já tinha voltado do meu sabático. E eu eu tava assim, vestindo uma quesia que não, não existia mais, assim, sabe? E eu fui para essa missão internacional ali, ajudando e tal, é, organizando, e eu, eu fiquei assim, muito machucada por questão de valores mesmo, né? Em relação àquele grupo que eu tava me sentia assim, um universo paralelo ali e eu olhava aquilo de forma muito desidentificada eu falei, gente, eu não quero estar tá aqui, eu não posso estar tá aqui essas pessoas não, não fazem parte do meu mundo eu não sei qual é o meu mundo ainda, mas elas definitivamente não fazem parte então eu, eu lembro que eu saí, na, assim, depois de uma discussão muito séria com o meu chefe é, eu sempre fui te falar muito, né, Ian, então assim <risos> eu brigava mesmo meu chefe todo, ah, brigava com todo mundo <risos> então assim, eu briguei hard com ele e aí eu lembro que eu fui pro hotel, assim e ali começou a minha transição de fato assim é, que eu fui pro hotel eu falei o que que eu preciso para poder me desvencilhar dessa turma para poder sair desse emprego primeira coisa que eu fiz foi abrir esse computador que a gente está aqui conversando abrir ele abrir uma planilha minha planilha financeira é, e aí claro a gente vai cuidar primeiro disso aqui né organizar claro. aqui então a gente eu fui lá vi o que que era possível qual era meus gastos né cotidianos o quanto eu precisava para viver aquela coisa toda. e aí eu falei bem não posso. <risos> o banho de água fria. Não, eu não posso no momento Eu pedir demissão. <risos> o melhor e pior dia da vida no mesmo dia. <risos> não acredito. Aí eu comecei a chorar horrores. Aí eu, nossa, eu tava muito desesperada. Eu saí, eu lembro que tava chovendo muito, era um sábado à noite, tava chovendo muito lá em São Petersburgo. E eu saí na rua com a chuva, assim, desorientada, sabe, quando você sai sem norte. Graças a Deus tem o Google Maps depois para trazer a gente para casa, mas eu saí sem norte de tudo, fui andar e chorava assim, eu lembro daquele momento, tristeza total. E aí, claro, a gente tem que ter um momento de descarregar, de sentir, de chorar, de lamentar, mas depois a gente tem que dar um prazo para isso acabar, né? Então tá bom, aí eu voltei pro hotel, eu tomei um banho e falei, ok, okay agora, o que, que eu faço? E aí eu fui montando o meu plano mesmo de transição então quando eu voltei da Rússia é, eu fiz um plano, uma, uma estratégia né de uma proposta muito decente para o meu chefe <risos> e aí eu cheguei depois de um, de um mês dois meses, né, com essa proposta bem firmada assim, chamei ele para conversar e falei, olha, é o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer aí ele, tá bom, vamos lá e aí eu falei para ele, eu falei, olha, é o seguinte eu preciso empreender, eu quero muito testar esse lance aí de marketing digital, eu quero testar o que, que existe aí nesse mundo que eu tô vendo que está acontecendo algumas coisas, eu quero ter essa oportunidade, né? Eu sou muito nova eu quero empreender. Só que é o seguinte, eu não posso é, sair agora da, da empresa porque eu ainda não tenho condições financeiras, né, para aguentar, para sustentar esse sonho. Então eu queria ver com você de a gente ajustar o meu contrato. E aí ele, ah, tá bom. O que, que você sugere? Que a gente ajuste? Eu falei, bom, a minha proposta é eu trabalhar de casa é, por meio período e com metade do salário. Você pode reduzir metade do meu salário. E eu vou te entregar a mesma coisa do que eu já te entrego. Sei, você não vai ter perda nenhuma. Só eu que vou perder detalhes no dinheiro. Mas... E aí o olhinho dele brilhou, assim, sabe? Ele, o quê? Eu vou ter o mesmo resultado pagando 50% menos? Eu, ah, tá bom, vai. Então a gente fez esse acordo por um ano. Eu trabalhei com o um contrato dessa forma. Então eu, eu ajustei tudo. Eu vim pra casa, trabalhar em casa. Eu ia em reuniões em meio período aqui em Brasília. Né, então eu fiquei meio período para minha empresa, meio período para outra empresa. Fiquei nesses dois mundos aí por um ano e essa foi a minha transição. E aí nesse um ano eu consegui juntar o, o, o dinheiro que eu precisava para me manter aí com segurança nessa jornada porque precisa, senão a sua criatividade ó vai com vento. E, e aí eu me organizei dessa forma, fiz uma, uma transição bem estruturada e, e aí foi em 2017. E aí em 2017 acabei, assim, tudo, e esse foi o segundo de melhor dia da minha vida, porque eu fui na minha última reunião no congresso, eu entrei numa sala cheia de pinguinzinho, assim, né, e aí eu olhei aquilo e falei, meu Deus, eu não acredito que é hoje, é a última vez que eu vi um no né, Nossa. e aí eu lembro que eu tava, assim, super sorridente, eu era a pessoa mais feliz do ambiente, porque eu sabia que aquele era o último dia, aquela sensação foi maravilhosa, e aí eu saí, Tirei meu, meu, meu, meu terninho e fui andar no congresso inteiro, me despedindo, sabe? Daquela Kézia, daquela vida, daqueles assuntos, daquela energia. Falei, olha, obrigada, mas eu, que eu não piso mais. E aí saí, assim, como cena de filme mesmo, sabe? Dando tá tchau! alto! E... Nossa, super! Super! Foi... foi Música da Spice de... Girls no, no é, The Girls! <risos> Muito bom. Então, esse um ano de pedir demissão, não conseguir, ter que fazer a transição e aí pedir demissão de fato, é que foi esse período do me, melhor época da minha vida. Foda. Muito bom, muito bom. Se eu te perguntar, pra gente finalizar, Kézia, o que, que é a verdadeira riqueza para você hoje? É o, é o poder de escolha, né? Que eu já falei. É você escolher estar onde você quiser, com quem você quiser. Né? da forma como você quiser, ser quem você quiser, falar da forma como você quiser falar, se vestir da forma como você quiser se vestir, se quiser ficar pelada, ficar, se quiser se vestir com terninho, também vestir, sabe, é você poder acordar e, e mandar no seu dia, mandar em você, mandar na sua vida, fazer as suas escolhas, é, é você poder ter a liberdade também é, de sentir, porque muita gente tem isso, mas não sente, tem aí uma desconexão, né às vezes você tem, mas você não sente que você tem, então, o, o ato de você também entender, tá, nessa presença de que, olha só, olha ao redor, olha ao redor, sabe, olha só o que que tá acontecendo, o que está tá rolando, o que que você conquistou, qual é o caminho que você tá, né, é, escolher também, inclusive, as pessoas que você quer ajudar, porque fazer uma coisa para uma pessoa que não tá na mesma energia que a sua é muito complicado, e hoje eu não preciso disso, eu posso escolher meus clientes, né, e eu posso escolher a forma como o dinheiro vai chegar, eu posso escolher a forma como eu quero viver. Então, é isso pra mim, a maior liberdade do mundo. Antigamente, eu achava que liberdade estava atrelada a viagem, né? Viajar, só viajar. Aí, depois que eu fui mais pra dentro, eu vi que a liberdade, ela pode ser independente, assim, da viagem ou não. Você pode estar no emprego, né, aí que você goste também, mas se você tem essa sensação de que você tá aí, sabe, na sua missão, no seu propósito, é, cumprindo com a sua, com o seu tipo de liberdade, não precisa de mais nada. Bom, muito bom. Então, agora, para a última pergunta, se você pudesse pensar numa frase para botar no outdoor, na lua, ou mandar pelo WhatsApp para todos os celulares do mundo, qual seria essa frase? Mais faz quem quer do que quem pode. Boa. Porque todo mundo, todo mundo coloca essas crenças, né? Não, eu não posso porque eu não tive isso. Não, eu não posso porque eu tenho isso. Não posso por causa disso, mas tudo é ajustável na nossa vida. Tudo. É só você querer. Então, assim, eu não tinha condições de ter feito nada do que eu fiz. Mas, por eu querer fazer, eu consegui. Fui lá e fiz. Né? Então, é isso. Muito bom. Amei. excelente. Kaiser, como que as pessoas podem saber mais sobre você aí, sobre os seus projetos, pelo, pelo mundo, todo o seu valor que você está gerando? Onde que a galera te encontra aí na grande rede? É, assim, o Instagram, a gente está ali como uma vitrine, né? Mas quem quiser encontrar ali um pouquinho, saber do meu dia-a-dia, dia, né, tá ali comigo, é viajando comigo mesmo. Mas eu recomendo sempre que esteja dando aí uma olhadinha no site, porque as coisas mudam, né, Instagram muda, a vida é muito cíclica. Então a única coisa que eu tenho mesmo como casa fixa é o meu site, que é o casinascimento.com.br, é isso. Tudo que tiver de alteração e de mudança, porque sempre tem, é, vai estar tá lá, né, pra gente não perder o contato excelente, querida, muito obrigado pelo seu compartilhar Obrigada. aí sua sabedoria, foi uma Sim. delícia de conversa, me inspirei muito espero que a galera tenha se inspirado como eu me inspirei e valeu, a gente se vê aí pelo mundo eu tô aqui contando os dias para ver se a gente se encontra, se abraça, de verdade que a gente Sim. troca muito online mas sem dúvida, nada como uma aperto de mão, um abraço né, para a gente celebrar então obrigado de novo, foi muito bom Arrou, obrigada a você. Nossa, é sempre muito profunda, assim. Eu me sinto em, em profunda paz quando eu tô conversando com você. Obrigada por isso. Obrigada pelo seu servir também. Eu vejo como você ajuda as pessoas, sabe? Eu fico encantada com a sua forma de servir, né? Então, obrigada por essa missão, por estar seguindo a sua missão. Porque a gente se beneficia com ela. Obrigada. Tá Arrou, Obrigada, querida. Tchau, tchau. <risos> tchau. E aí, curtiu essa conversa com a Késia? Incrível, né? A Késia é muito querida e ela tem uma história... Incrível, inspiradora, que sem dúvida nenhuma pode ter te ajudado aí caso você esteja passando por dores e dificuldades como ela passou alguns anos atrás e você viu que é possível, né? que quando você acredita, quando você desenha uma vida muito mais alinhada com o que é importante para você, com o seu porquê e seus valores, isso daí vai te trazer muitos benefícios. Então, siga em frente, acredite no seu potencial. Se você gosta de outras histórias como essa, dá uma olhada aí no podcast, que eu vim entrevistando vários outros life hackers com histórias inspiradoras como a da Kézia. E se você precisar de alguma ajuda aí na sua própria transformação, dá uma olhada na descrição, porque tem vários formatos aí onde você vai se identificar, com certeza. Beleza? Até a próxima.